Olá, boa noite, pessoal, ao vivo, aqui pelo YouTube, com a nossa live de hoje, falando sobre desbloqueio, numerologia e desbloqueio da prosperidade, prosperidade em todas as áreas uh, das nossas vidas. A numerologia, ela nos traz um guia baseado no nosso nome, na nossa data de nascimento. Então, quando você estuda numerologia, quando você estuda o teu mapa numerológico, você está se estudando, você está se conhecendo. E nada melhor para eliminar qualquer bloqueio, seja em qualquer área da tua vida, que a tua vida esteja parada, do que você se conhecer. Porque você só muda aquilo que você sabe. Aquilo que você não sabe, você não muda. Aquilo que você percebe, você consegue mudar e aquilo que você não percebe, você continua repetindo e as situações vão gerando mais situações as quais você não gostaria de estar vivendo. Então, quando você tem esse guia na mão, esse mapa, você se conhece e percebe aquilo que até então você não estava percebendo. Boa noite, Silvia! Pessoal que vai chegando. Vai dando like, vai compartilhando essa live que hoje vai estar tá realmente incrível porque esse desbloqueio que eu vou falar da prosperidade está muito ligado com as nossas lições kármicas. E o nosso nome, ele traz as lições kármicas que nós viemos vivenciar aqui nessa existência. Então, pensa aqui comigo. Uh, se você não conhece as tuas lições kármicas, a ausência de alguns números no teu nome completo, você não conhece o karma do teu nome, da tua família, do sobrenome da tua família, como é que você vai desbloquear alguma coisa? Sabe quando você fica tentando mudar algo, tenta, tenta, tenta e as coisas não andam? E você faz, faz, faz, faz e as coisas não mudam? É porque você ainda não sabe quais são as lições kármicas que o teu nome apresenta. E eu vou te ensinar hoje aqui na prática, como é que você vai descobrir as tuas lições. E aí eu vou falar um pouquinho de cada lição já para você ficar inteirado, entender um pouco da tua lição. E já fazer as mudanças que você tem que fazer no teu dia a dia. Se perceber, a mudança acontece quando você se percebe. Boa noite, Isabel. O pessoal vai chegando, vai dando like, vai compartilhando. Então, qualquer bloqueio, gente, que você tenha na tua vida... Tá? qualquer bloqueio que você tenha uh, em relação à prosperidade, a primeira coisa que você tem que pensar é... A prosperidade é um termo muito abrangente. Então, que especificamente, qual em qual área da minha vida eu não estou sendo próspero. Tá? Então, tem que ser específico, porque como falei para vocês, a prosperidade é um termo muito né Prosperidade em todas as áreas da minha vida. Mas eu posso estar sendo próspero, muito próspero numa área e na outra área eu não, de repente eu não estou sendo tão próspero. De repente eu sou, eu ganho dinheiro. Vamos supor, pegar o exemplo do dinheiro. A pessoa ganha muito dinheiro e acredita que é próspera. Daqui a pouco ela não é, tem algumas crenças dentro dela, alguns bloqueios que fazem com que ela não consiga tem um apego ao dinheiro. E não consiga compartilhar com as outras pessoas, ou não tem um bom relacionamento. Então, ela ganha dinheiro, mas não consegue se relacionar bem com as outras pessoas. Então, ela não é uma pessoa próspera, ela ganha dinheiro, o que é diferente. Então, mas aí, a pessoa próspera, como é que ela é? Próspera financeiramente, ela ganha dinheiro e sabe multiplicar esse dinheiro. Ela sabe ter bons relacionamentos. Então, tudo isso a gente pode saber dentro da numerologia. Mas a pessoa também pode não prosperar financeiramente e também não prosperar nos relacionamentos. Ou seja, tem os relacionamentos conturbados, tem conflitos familiares, não consegue se harmonizar com a família. Ou é dependente de outras pessoas, não tem iniciativa, não consegue iniciar nada. Ou é uma pessoa que sabe muito, mas ela é escassa, ela guarda para ela. Tudo isso a gente consegue saber no estudo das lições kármicas, por isso que o nome da live aqui hoje é Desbloqueio da Prosperidade, porque quando você entende essas lições que o teu mapa numerológico te mostra e você começa a trabalhar isso porque o mapa ele vai te mostrar, vai te trazer a percepção e aí você tem que fazer um trabalho, por exemplo, pega a lição kármica do número 8 agora eu vou ensinar vocês a fazerem, né? o passo a passo, eu só tô conversando aqui para esperar o pessoal chegar, o pessoal que vai chegando aí na live, né? Para explicar o exercício para todo mundo fazer juntinho. Então vamos supor assim: uma pessoa que tem uma lição kármica no 8. O 8 o que, que é? É o número do poder, o número que realiza um material ligado ao espiritual. Mas uma lição kármica aí no 8 significa o que? Que a pessoa é apegado, é apegada à matéria, não consegue soltar. É uma pessoa que, por exemplo,. Uh, não consegue delegar funções, quer mandar em todo mundo, tem um apego a tudo. Então, a lição kármica dela é aprender a se desapegar, aprender a soltar, aprender a trabalhar com grupos, aprender a liderar sem ser um tratorzão que passa por cima de todo mundo. Sabe aquelas pessoas que elas vão passando, parece um rolo compreensor, vão passando em cima de todo mundo, isso é um oito. Então, ela tem que aprender a melhorar a comunicação dela, ela tem que aprender a não ser um trator, aprender a se desapegar. Então, sei disso, estou com o meu mapa na mão, eu sei descobrir então que eu tenho uma lição kármica, quase todo mundo tem a lição kármica oito, tá? Descobri que eu tenho essa lição kármica. E agora, o que, que eu faço, Andressa? Agora tu vai buscar te harmonizar, buscar harmonizar tuas emoções. Como é que a gente harmoniza nossas emoções? Como é que a gente resolve um conflito emocional? Como é que eu desbloqueio qualquer área da minha vida? Primeiro passo, percebendo. Sabendo que eu tenho um bloqueio. Porque tem gente que vive tão inconsciente, de forma com a consciência tão contraída, que a pessoa nem sabe. A vida dela está sempre na mesma e ela não sabe por que, que a vida dela não anda. E Ela está tão inconsciente e aí ela faz o que? Ela culpa. Ela culpa o governo. Ela culpa o marido, ela culpa os filhos. Tem gente com 50 anos que está culpando pai e mãe ainda. Ah, porque meu pai me abandonou, porque meu pai não foi presente, porque eu me sinto rejeitada. E a vida da pessoa não anda. Por quê? Porque ela está culpando. Ou ela pode dizer assim, racionalmente que ela não culpa, mas ela está se vitimizando. Cada vez que ela encontra uma pessoa, ela conta aquela história triste. Ou pior... Ela conta para ela mesmo aquela história triste e está sempre naquela energia de vítima. E toda pessoa que reclama, gente, anotem isso aí, tá? Toda pessoa que reclama, que passa reclamando demais, ela é uma vítima. Ela não percebe que ela é uma vítima. E por que ela é uma vítima? Porque quando você reclama, você está dizendo para você que você não é capaz de mudar aquela situação que você não tem condições de mudar aquela, aquela situação, então você reclama, e só que você tem condições de mudar qualquer situação na tua vida, você tem uma força maravilhosa dentro de você, você tem a força do teu espírito, você tem a força da tua centelha, se, aqui, se assim quiser chamar, e essa força manifesta tudo, você é uma parte do universo, você tem um poder incrível, mas você se encolhe, Prefere reclamar, prefere, prefere se, se vitimizar do que encarar muitas vezes de frente nos teus bloqueios. Encarar, não, olha só, eu sou assim mesmo, eu tô ando numa fase da minha vida que eu estou reclamando demais. Quando você assume essa responsabilidade, e, não, olha, estou reclamando, não, realmente não estou dando tudo que eu poderia dar, não estou realmente me conectando com a minha centelha, estou mais pelo meu ego, mais pelo material. Tá, assumir essa responsabilidade como é que eu posso mudar? porque o fato de você reconhecer você muda você traz para a consciência estou consciente e agora eu vou para a mudança então se eu estou vivendo uma vida que eu só reclamo e muitas vezes a pessoa nem percebe que ela reclama como eu falei a pessoa eu odeio isso, eu detesto isso eu não gosto disso, mas que droga isso eu tenho certeza que vocês Conhece alguma pessoa que tem esse tipo de comunicação, Você, a, a pessoa acorda, ela não consegue sentir a maravilha do dia, mais um dia, um novo recomeço, um dia para ela se conectar com o espírito dela, com a centelha dela, Mas a pessoa, tu dá bom dia para ela, bom dia para quê? Só falta ela te dizer isso, ou aquelas pessoas que elas enxergam problema em tudo, então essas pessoas... Elas estão num nível muito inconsciente e elas não se percebem. E aí o um mapa chega e mostra. Porque o um mapa vai mostrar. Você querendo ou você não querendo. O um mapa mostra. Eu, eu faço muito mapa numerológico. Que as pessoas me dizem assim: Ah, Andresa, tu acertou. Não, não acertei nada. Quem acerta é o teu número ali, o teu nome. Eu só faço a interpretação. O que eu falo ali é apenas né, um estudo que eu faço em cima. Mas é o teu nome e é a tua data de nascimento. Não tem como errar. Então se a pessoa está uh, realmente preparada para se conhecer, para sair do nível de inconsciência e assumir né, o comando da sua vida, assumir essa força espiritual que ela tem dentro dela, a força do espírito dela e viver todas as promessas que a vida tem para ela, tudo que ela merece, e sair das armadilhas do ego, de todas as histórias que o ego conta, ela vive a vida dos sonhos dela. Mas para isso, ela precisa se conhecer. E principalmente conhecer os seus bloqueios que impedem ela de prosperar. Seja na área espiritual, seja nos relacionamentos, seja na, na relação com a família. E agora vocês vão entender as lições kármicas, vocês vão ver. que Tem muita gente que vem com um número ali com a ausência do número que traz lições kármicas na família para poder se harmonizar e aí a pessoa não se harmoniza com a família com seus entes queridos ela até o ego acredita que se harmoniza mas aquela situação está tão recalcada dentro dela que ela muitas vezes ela nem quer olhar tá lá né concretado e só que isso é a sombra e essa sombra é uma energia viva então se a pessoa não cura isso, não cura essa ferida, não cura essa dor, não, li... não se harmoniza com esses familiares, ela nunca vai prosperar. A vida dela sempre vai estar tá travada em alguma área, seja financeira, seja na saúde, seja no profissional, seja nas emoções, seja nos relacionamentos. Enquanto ela não olha para essa lição kármica, a vida dela não anda. Ela vai tentar colocar toda a força possível com o ego dela, e ela até pode conseguir até um determinado momento, mas depois, gente, ela não consegue mais. Por quê? Porque ela não se conhece. Está fazendo sentido, gente? Diz aí para mim, gente, está fazendo sentido. Digita sim. E agora eu vou compartilhar minha tela aqui para ensinar para vocês como que vocês vão achar a ausência de números no teu nome que são as lições kármicas. Então o que é lição kármica? É a ausência de alguns números que você tem no teu nome completo. Ou seja, o teu nome de batismo. Não é nome que você usa de casado, né, de divorciado. Não, é o teu nome que está na tua certidão de nascimento. Então essa ausência de alguns números é referente às lições kármicas. Ou seja... Você não fez o que tinha que fazer na outra existência, se negou de fazer, seja por timidez, seja por ego, enfim. Vocês vão entender agora, porque eu vou explicar cada lição kármica. Então você se negou de doar aquilo que você tem de melhor, e aí você vem para essa existência para poder melhorar para poder evoluir ou seja, resolver esses bloqueios, resolver esses conflitos para prosperar em todas as áreas da tua vida, porque isso é prosperidade, quando você prospera em todas as áreas da tua vida. Por exemplo, olha só, eu gosto sempre de, eu, eu penso muito nessas lições kármicas, quando eu estudo meu mapa, que é uma ferramenta que eu estou sempre estudando, e, e eu tenho um número 7 de alma, e o, o 7, vocês sabem, né? quem me acompanha aqui, eu falo muito do 7, é o buscador é o filósofo, é aquele que tem, é um número espiritual, um número que tem muita sabedoria, que sabe muito, tem uma forte intuição, e eu tenho uma forte intuição, ajo ágil, sempre guiada pela minha intuição, e às vezes tem algumas coisas que eu não quero falar, e aí eu penso, logo eu penso assim, opa, para, a lição kármica de um número 7 é muito triste, porque ele vem, quando você não compartilha aquilo que você sabe, você vem com uma lição kármica na vibração 7. E vibrar com uma lição kármica no número 7 não é fácil. Vou falar mais adiante. Então, eu sempre penso assim, eu olho meu mapa, fico ali estudando, né, o, o meu o e-book, meu, meu livro, fico lendo e fico pensando, não, não, não, não, vou compartilhar tudo que eu sei, porque eu não quero repetir. Eu não tenho uma lição kármica no 7, mas eu tenho uma alma 7. Então, eu tenho muita sabedoria, eu tenho muita coisa boa para compartilhar, minha intuição é muito forte, quando olho o mapa da pessoa, eu falo realmente o que vem, sem medo de julgamento, sem nada, para não gerar lição kármica na minha vida. Claro que todos nós temos lições, nós todos vemos com lições. Né? A Pitagórica ela é mais específica, já a cabalística já traz né, uma outra visão sobre essas lições kármicas. Todos nós temos lições kármicas. Mas a Pitagórica, como trabalha mais o nível espiritual, a cabalística ela trabalha o espiritual e a matéria. A Pitagórica não, ela trabalha realmente a ideia, o espírito. Então, ela já traz especificamente aquela lição kármica que tem. Então, eu penso assim, não, não quero gerar lição kármica na minha vida. Apesar de já ter, a gente sempre vai gerar, mas essa do número 7 não é bacana, né, quem tem, é porque se negou de compartilhar aquilo que sabia, muitas vezes por ego, por orgulho, né, por timidez, timidez nada mais é do que orgulho, né, a pessoa, ai, ah, eu sou tímida, a pessoa é orgulhosa, porque ela tem medo de ser criticada, tem medo de ser julgada, eu sei que não é fácil ouvir isso, porque eu durante muito tempo na minha vida, eu já fui, Tímida, na verdade eu era orgulhosa, só que a gente nunca quer ouvir, né, ah, olha, eu sou orgulhosa, dói, só que se você percebe isso, é, realmente eu tenho orgulho. Então, peraí que eu vou mudar, porque eu sei que o orgulho baixa a minha frequência, baixa na tabela lá da escala das emoções do Dr. Hawks, me coloca numa frequência muito baixa e eu não quero ficar ali, né, eu, se eu sei que eu quero manifestar uma vida maravilhosa, por que que eu vou ficar num nível de consciência tão contraído que nem o orgulho, então de, sabendo de todas essas informações você faz o quê? Você faz as mudanças que você precisa na tua vida então vou compartilhar aqui a minha tela, já que vocês entenderam, queria compartilhar um pouquinho aqui uh, pra vocês essa questão que eu falo da, da lição kármica e principalmente uh, eu fico sempre refletindo, né, pego meu mapa e reflito, não, compartilha o que tu sabe justamente pra não gerar Uh, lição kármica na tua vida que depois tu vá né? que tu tinha consciência porque quando tu tá inconsciente é uma coisa agora quando você tem consciência é outra coisa é outros 500 eu vou compartilhar minha tela aqui gente deixa eu ver aqui, aqui. todo mundo enxergando aí deixa eu ver se tá todo mundo enxergando eu vou abrir aqui como é que nós vamos fazer esse, esse estudo, gente. Deixa eu compartilhar aqui. Tá aparecendo, tudo certo. Tá todo mundo enxergando bem? Digita sim aí nos comentários. Se vocês estão. está todo mundo uh, enxergando a tela que eu coloquei, onde a gente vai fazer. Então tá, vamos lá. Missão kármica, então, eu peguei o exemplo do Paulo, gente. Paulo Silva. Tá? Eu não vou fazer o nome de ninguém, vou fazer só esse exemplo aqui. Vocês vão pegar a caneta e vocês vão uh, escrever o nome de vocês completo. Eu até botei a, a tabela pitagórica aqui no exemplo para vocês poderem copiar e colar. tá Conforme eu vou fazendo, vocês vão entendendo. Então, a lição kármica é a ausência... Até abrir umas coisas que não, que não era para abrir. Né? A lição kármica... É a ausência de alguns números que nós temos, nós não temos no nosso nome, nosso nome completo, tá? Então, o primeiro passo, para ficar bem simples, tá? Eu criei essa tabelinha aqui de 1 a 9, porque aqui embaixo nós vamos colocar, por exemplo, o número 1. Quantas vezes o número 1 vai se repetir no nome do Paulo? Porque conforme a gente vai colocando aqui, nós vamos Vendo quais são os números que a gente não tem, né? No caso, você não tem, tá? Então, vamos... A gente sempre começa, a gente, pelas vogais, tá? Sempre quando você for fazer esse estudo da lição carne, que você quiser analisar, daqui a pouco você gostou, né? Se identificou ali com a tua lição, achou legal, olha só, fez sentido vou compartilhar com uma outra pessoa quero fazer da minha filha, quero fazer do meu marido quero fazer do meu pai, porque é assim quando a gente estuda numerologia quando você vê um conflito numa pessoa primeira coisa, ainda mais se o conflito te toca né? porque tudo aquilo que a gente vê no outro é uma projeção nossa é algo nosso, então eu sempre quando me deparo com algum conflito de alguma pessoa e se me incomoda, às vezes não me incomoda quando me incomoda eu, se eu posso, eu já faço ali o cálculo da pessoa justamente para ver o que que aquela o que que aquela pessoa tem né às vezes é uma lição kármica às vezes é algum uma sombra do número que ela tem que é um número que eu tenho e eu já identifico aquilo que eu tenho que me trabalhar né eu me coloco lá no lugar do outro em vez de julgar de criticar peraí, deixa eu olhar aqui para que eu possa entender o que que eu, o que que aquele conflito ali daquela pessoa está me dizendo então, quando a gente estuda numerologia, é exatamente isso. A gente está sempre ligado né? nas horas, está ligado no que os números, os números estão sempre conversando com a gente. Sempre. Por isso que eu falo para vocês. Quando vocês descobrirem, principalmente quem é meu aluno lá da oficina de mandalas, tá? Descobriu as lições kármicas, vai fazer mandala para limpar a sombra. Não adianta só descobrir, tem que tomar uma ação. Você hoje vai se tornar consciente aqui nessa aula. Mas depois você toma uma ação. Ação qual é? Vai limpar a sombra, vai trazer mais clareza para a mente. Para que você possa, então, viver em equilíbrio com esses conflitos. Ok? Boa noite, Ângela. Então, vou explicar aqui. Vamos começar pelas vogais, gente. Então, com a tabela pitagórica aqui, tá? Eu vou numerar as vogais. Por exemplo... O vá aqui, ó, quanto é que ele vale na, na tabela pitagórica? Ele vale um. Então, eu vou colocar o um aqui em cima, tá? Vou para outra vogal. O U. Quanto é que o U vale na tabela pitagórica? O U, olha só, ele vale 3. Então, eu vou botar o 3 aqui do lado. Depois, eu vou pular a consoante e vou pro O. Quanto é que o O vale aqui na pitagórica? O, o vale 6. Então, vamos colocar aqui. Vamos pular o S, que a gente está só nas vogais. Quando é que vale o I aqui na pitagória O I vale 9. Então, vamos colocar o 9 aqui. Depois, vamos lá para o A direto, que a gente já sabe que vale 1. Um. Agora, nós vamos para as consoantes, tá? Tá? Só me servir aqui uma aguinha, gente. Dá uma coceirinha na garganta, a gente tá falando aqui bastante. Quanto é que o P vale aqui na tabela pitagórica? O P vale 7. Então, depois o A a gente já colocou, o U a gente já colocou, agora nós vamos para o L. Quanto é que o L vale na pitagórica? O L vale 3. Vamos para o S. Quanto é que o S vale na Pitagórica? Vale 1. Um. Vamos para o L. Quanto é que o L vale? O L vale 3, que a gente já chegou nele ali. E quanto é que o V vale na Pitagórica? O V vale 4. Então, olha só. O Paulo Silva, tá? ele tem quantas vezes o número 1 um aqui no nome dele? Quantas vezes o número 1 um se repete aqui no nome do Paulo? Quem tá me acompanhando aí, digita aí nos comentários, tá? Vamos pensar, gente. O, o Paulo, o número 1, um se repete uma vez, duas vezes, ele tem dois As. E aí, ele se repete mais uma vez aqui no S. Então, eu venho aqui nessa tabelinha de baixo e coloco que o número 1 um se repete três. Três vezes no nome do Paulo, tem número dois no nome do Paulo? Tem o número dois aqui, aqui nesse, nesse cálculo que a gente fez, nessa, nessa, nem foi cálculo, né? A gente só eu só contei aqui com vocês, eu só coloquei os valores de cada vogal e cada consoante. Tem algum número dois? Não, então a gente já sabe que o Paulo tem uma lição kármica no 2. Porque é a ausência dos números. Ok. O Paulo tem o número 3 no mapa dele? Tem. Quantas vezes o número 3 se repete no nome do Paulo? Ó, No U se repete. Se repete no L. E mais uma vez no L. Então, o Paulo tem três vezes o número 3. Ok? Tá, tá fazendo sentido aí, gente? Dá um, digita sim aí para que eu saiba... Porque a maneira que eu tenho de me comunicar com vocês. Digita sim nos comentários se tá fazendo sentido. Quem vai chegando, vai dando like e compartilhando essa, essa, essa live, gente. Ok, então tá. Vamos pro 4. Paulo, ele tem um número 4 no nome dele, no Paulo Silva? Ele tem. Quantas vezes o número 4 se repete? Se repete uma vez só. Só aqui no V. Então, vamos colocar uma vez. O Paulo tem o número 5 no, no mapa dele, aqui no nome dele? Não tem. Então, o Paulo já tem uma lição kármica. Além do 2, tem uma lição kármica no número 5. Porque o número 5 não se apresenta no mapa, aqui no nome dele. Ok, vamos para o número 6. O Paulo tem o número 6? No nome dele? Sim. O Paulo tem o um número 6 no número dele. Quantas vezes se repete? Uma vez só. O Paulo tem o um número 7 no nome dele? Tem. Quantas vezes o número 7 se apresenta no nome dele? Se repete uma vez. O Paulo tem o um número 8 no mapa no nome dele? Não tem o um número 8. O Paulo Silva, né? Não tem. Então, o Paulo tem a lição cármica no número 2. Lição kármica no número 5 e a lição kármica no número 8. O Paulo tem o número 9, no nome dele? Tem, que se repete uma vez só. Assim aqui a gente achou, tá? A lição kármica, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, botar aqui ó. a gente achou, ó, vamos colocar aqui, ó, lição kármica. Lição kármica do Paulo, então, né? São lições. Mas eu vou botar lição. Na verdade, eu vou botar assim, ó. Vamos botar lições, né? Vou deixar direitinho. Lições kármicas. Kármicas. Do Paulo, tá? Então, o Paulo, ele tem... A lição kármica aqui, no número 2. Que ele tem a ausência do número 2 no nome dele. Ele tem ausência do número 5 no nome dele e ele tem ausência do número 8 no nome dele. Então Paulo Silva aqui do nosso exemplo, gente, enquanto ele não resolver esses conflitos, esses bloqueios que ele tem aqui nesse, nessas lições kármicas, e agora eu vou explicar cada lição kármica a vida do Paulo, vai ter sempre um conflito. E o nosso espírito, ele veio para essa existência, para resolver os conflitos emocionais. Se você parar para pensar, qual é o grande problema da humanidade? São os conflitos emocionais. As pessoas vivem presas nos seus conflitos emocionais, presas às suas mentes. Então, enquanto ela não resolve esses conflitos, ela não consegue ficar em paz. Por exemplo, como é que uma pessoa pode prosperar tá com uma lição kármica no número 2. O que, que significa isso, Andressa? Uma pessoa dependente, ou uma pessoa que vive na dualidade, um dia ela tá do jeito, outro dia ela tá do outro, a vida dela não anda, ela tá sempre presa, ela tá sempre presa a alguma pessoa, ela não consegue agir por si, ela tá sempre um dia, ela tá de bom humor, um dia ela tá de mau humor, ela tá sempre, principalmente o 2, um conflito emocional muito grande, como é que ela vai botar em prática a vida dela, talvez ela consiga numa área ser bem sucedida, mas ela ainda não é próspera, porque se ela não está é, não, não fazendo a roda da vida girar, ela não consegue realmente ser efetivamente próspera, então talvez ela ganhe dinheiro, mas ela não tenha sucesso nos relacionamentos, uma pessoa que é dependente de outras pessoas, então enquanto ela não resolve essa pendência, esse conflito emocional, a vida dela não anda, e é aí que a gente vê todo o sofrimento da humanidade, presa nos relacionamentos, presa no financeiro. A pessoa está perdida no trabalho, está perdida nas relações, está ali dependendo de outras pessoas. Hoje a gente vê muitas pessoas não só dependendo de outras pessoas, mas dependendo do smartphone, da internet. A pessoa não consegue estar tá nunca com ela, com ela mesma. Ela nunca tem um minuto de reflexão. Ela está sempre envolvida com alguma coisa, com algum vídeo. Ou os vídeos do TikTok, ou os vídeos do Instagram, ou as publicações. Ela nunca tem um momento com ela mesmo. Porque o dois é isso, é essa dependência. Não precisa ser só a dependência do outro. Às vezes a é dependência, porque quando você está com o celular na mão, quando você está assistindo algum vídeo, seja lá nas redes sociais, você está realmente... Dependendo de alguém, ou seja, você não consegue agir porque você está na dependência. Dependência de estar sempre com a tua mente ocupada, faz sentido para vocês? Então, a lição kármica do Paulo Silva aqui vai ser aprender a ter momentos com ele mesmo. Ter momentos dele se conhecer, de buscar reflexão, de gostar da sua própria companhia. Porque muito do dois, já tô falando da lição kármica do dois, mas muito do dois... Uh, uh, não conseguir estar sozinho porque ele não gosta da companhia dele mesmo. Ou seja, ele não reconhece o valor que ele tem, ele não reconhece a centelha, o espírito dele maravilhoso, poderoso que ele tem. Então ele fica dependente, não é aqui que a pessoa não possa estar tá nas redes sociais. Claro que pode, mas é, a questão é quando você se torna dependente. Tá fazendo um sentido? Eu quero saber se todo mundo entendeu o exercício, para que eu possa fazer as lições kármicas. Eu explicar cada lição. De preferência, eu gostaria que vocês colocassem aí uh, o que que deu aí de lição kármica no nome de vocês. Quem fez? Digita aí quem é que fez do seu nome. Eu espero um pouquinho para começar a falar, porque é bem interessante vocês entenderem. Né? A lição, o que que o seu nome está trazendo de lição kármica? Vamos ver quem fez aí, digita aí. Enquanto eu tomo uma aguinha, vocês... Coloca aí as lições que vocês descobriram. Que lições kármicas vocês descobriram. Gente, a tabela tá aqui na tela do computador. Não tem mistério. É só olhar né, os nomes, Vai, os números, a relação dos números com as letras... Começa pelas vogais para você não se perder. e Faz assim como eu fiz. Pega um papel, faz é bem simples, não tem mistério. E depois coloca as consoantes. E aí você vai ver o que, que você tem de número, o que, que você não tem. Aquilo que você não tem é a tua ausência. E aí, eu vou explicar cada uma. Eu não consegui, uh, Silvia. Olha só, escreve o teu nome completo. Tá? E aí, em cima de cada vogal, tu coloca o número. Por exemplo, o, o começa pela vogal I. Quanto é que o I vale? Olha para a tabela pitagórica. O I vale 9. Então, tu vai lá e bota o 9. Uh, de novo, aí tu tem mais o I, né, do, do Silvio ali no final. Quanto é que o I vale? 9. Bota lá em cima do, da letrinha I. Aí tu tem o A. Quanto é que o A vale? Vale 1. Um. Vai para a parte de baixo. Como é que tu, aí, o que que tu tens? Tens o S. Quanto é que o S vale? O S vale 1. Um. Coloca. Depois tu tens o L. Quanto é que o L vale? O L vale 3. Depois tu tens o V, que vale 4. Aí tu vai para o Pereira. Bem simples assim. Fez sentido? A Isabel tem lição cárnica no 7... E no oito fez sentido Silvia ou não fez? Vou fazer o da Silvia aqui, para facilitar para ela. Vamos lá. É só Silvia Pereira? Silvia. Eu gosto de fazer com espaço Silvia, olha só, assim ó. Silvia. É só Silvia Pereira ou tem mais algum sobrenome? digita aí que eu vou fazer assim, só, então tá, vou fazer aqui, eu disse que eu não ia nem fazer nenhum nome, eu vou fazer aqui pra Silva, pra não descobrir a lição kármica dela, vou ajudar a Silva a descobrir, a Isabel já disse que tem só lição kármica no 7 e no 8, então olha só, exemplificando aqui, o S vale não, vamos começar pelo S. Vamos começar pelas vogais. O I vale 9, então, gente. Bem fácil para vocês entenderem. Aí, mais uma vez, o I se repete. Vale 9. O A vale 1. Um. Estou me guiando pela tabela pitagórica. O E, quanto é que o E vale? O E vale 5, ó. Então, mais uma vez, o E, que vale 5. Mais uma vez o I, que vale 9, que a gente já sabe, e o A, que vale 1, um, tá? Agora nós vamos pra, para as consoantes do nome da Silvia. Então, o S vale 1, um, olha como a Silvia tem um no nome dela, hein? Hum, tem uma outra referência no mapa, porque não é assunto para essa aula. O L, o L, o L vale 3, então... O V vale 4. O V vale 4. O P. O P vale 7. O E, a gente já colocou. O R. O R vale 9. mais uma vez, o 9. Então, aqui a gente tem. Vamos ver o que a Silvia tem aqui no nome dela. Quantas vezes o número 9 se repete no nome da Silvia? Nossa, se repete bastante, hein? Então, olha, uma, duas, três, quatro, cinco vezes ela tem o um número 9. Deixa eu apagar esses números aqui, para que eu não me atrapalhe, gente. Senão, vou me atrapalhar aqui. Ao vivo é a cores, que nem diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. <risos> Dizia, né? Que agora não está mais na Globo. Olha só, então, até aqui tu fez, Silvia. Então, tá, olha só, tu tem tens que contar a quantidade de nove que tu tem. Se repete cinco vezes no teu nome, tá? Depois, quantas vezes o um se repete? Eu tô começando no nove, que é o primeiro aqui das vogais. Quantas vezes o um se repete? Uma, duas, três vezes. O um se repete três vezes. Quantas vezes o cinco se repete? O cinco se repete duas vezes. Poderia ter feito do início, né? Olha só, por exemplo, dois tu não tem nenhum no teu nome. E o 3, quantas vezes o 3 repete? Ó, é que eu comecei pelo 9, porque o 9 me chamou a atenção. Tem muito 9. Quantas vezes o 3 se repete? Uma vez só. Então, uma vez só. Tem 4 também. Se repete uma vez só. Depois tens o 5, tens o 6, não tens o 6, tens o 7? Tens uma vez o 7, ó. Uma vez o 7, ó. Então, opa! Tens uma vez o 7, vamos colocar o 7 aqui. E o 8, não tens. Então, as lições kármicas que tu tens, Silvio. Olha só, tu tem lição kármica no 2, tu tem lição kármica no 6, ó. E tu tem lição kármica no 8. As tuas lições kármicas são no 2, no 6 e no 8. Fez sentido, entendeu? Agora, Silvia? Bem simples. Na verdade, é contar os números que tu tem e a gente vai para a ausência deles, tá? Então, os números que não estão no teu nome É o 2, o 6 e o 8. E agora eu vou então para a interpretação. Só digita aí se fez sentido. Quero saber se fez sentido e aí eu vou a interpretação com vocês. De cada lição kármica para vocês resolverem... Ah, tava aqui, ó. Tá ali, ó. O que eu botei aqui, ó. Eu, eu não vi, eu tava ali na, na planilha e não vi que eu tava tapando aqui a, o cantinho, tá? Mas tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. As lições kármicas da Silvia, então, ó. Lições no 2, no 6 e no 8. Tá? Então, agora... Uh, eu vou explicar cada lição, tá? Fiz, fiz um novo exemplo, pra quem não entendeu, possa entender. Tenha isso anotadinho, vocês vão ver que vai fazer tanto sentido pra vocês. Tanto sentido. E porque um mapa numerológico é isso aí. É um mapa, já tá dizendo, é um guia que mostra o caminho que você tem que seguir. Tá? Claro, gente, lembrando, isso é só uma partezinha, né? Tô explicando uma partezinha assim... Sendo com o estudo completo, é, dá às vezes 50 páginas, 60 páginas, dependendo do estudo da pessoa. E mais a interpretação, que é o mais importante dentro do mapa, é saber interpretar o conjunto dos números. Não somente esses números. Isso é uma parte que eu estou trazendo para vocês, já vai ajudar muito, vai trazer muito esclarecimento. Mas eu falo assim, interpretação, porque às vezes a pessoa tem uma lição kármica, no 6 e tem uma alma 6, olha o desafio, tem que saber interpretar isso aí, então, ou ela tem uma lição kármica no 8, e ela tem lá no caminho de destino dela o 8, olha, olha a interpretação disso, o que, que isso está que que tá dizendo dentro do mapa? Então, tem que analisar, então, aqui é para vocês terem um pouco de clareza, para vocês já indo conhecendo essa, uh, essa maravilha que é o mapa numerológico, já dá para vocês entenderem, já modificar algumas coisas na vida de vocês, mas não é tudo. É um pequeno passo, tá? Então, vou, vou mudar aqui. E vamos. Peraí, que não é, não, mudar aqui. Aqui que eu enxergo, hum, eu enxergo tudo. <risos> vamos para a lição kármica, então, vou começar pela, pela lição kármica, gente, do número 1, um, tá? Porque, apesar de não ter aparecido aqui, existe, né? Tem muitas pessoas que têm a lição kármica no número 1. Um. Deixa eu arrumar minha tela do, do computador aqui. Tá, quero olhar os comentários de vocês. Quero acompanhar os comentários. Tô ferrada, diz a Não tá ferrada nada, Silvia. Tu tá abençoada, guria. Porque agora, sabendo das tuas lições, o que que acontece? Tu vai poder te trabalhar melhor. Então, não, não, não tá ferrada. Agora que tu chegou no caminho, tá? Muda a tua mente. Tu é, a, tu, é o, tu é a mestra da tua mente, do teu destino. Então, já disse pra ela, olha só que bênção. Agora eu já sei as minhas lições kármicas e eu posso mudar aquilo que até então não tava enxergando. Entende? Fez sentido? Então vamos lá. Vou começar pela lição kármica número 1. Um, tá? Quem tem lição kármica no número 1. Um. Então uma pessoa que tem uma lição kármica no número 1, um, o que, que, que, que acontece com essa pessoa? Ela tem medo, medo de tomar decisões. Ela tem medo de tomar iniciativas. Porque em outra existência ela não soube lidar com a criatividade, provavelmente ela copiou outras pessoas, então ela veio para essa existência com muito medo de ser ela mesma, então ela precisa, nessa atual existência, confiar nela, confiar no próprio julgamento dela, ela tem que aprender a ser usada, ela tem que aprender a confiar na própria opinião dela, então toda pessoa que tem o um número um no mapa, não importa, tá? Tem a lição cárica, mas a pessoa tem lá nos desafios, a... desafios no número um. Significa o quê? Que a pessoa tem muita dificuldade de realmente estar tá centrada nela, de confiar nela, de saber quem ela é. Então, o aprendizado número um aqui nessa existência atual qual é? Eu devo aprender a confiar em mim, eu devo me fortalecer, eu devo... Confiar na minha própria opinião. Mesmo que eu me quebre ali na esquina. Ou que eu me ferre, que nem se assim, eu estou ferrado. Mesmo que eu dê com os burros na água. Não importa. São experiências. Você precisa entender o seguinte. É preferível você errar por você do que você errar pelos outros. Pela opinião dos outros. Então você foi lá e deu com os burros na água. Você errou. Não deu certo, você se quebrou, gerou um conflito emocional, mas você foi por você, isso é aprendizado, isso é experiência. O pior é você seguir uma ideia de uma outra pessoa e dar com os burros na água, não dar certo e aí culpar a outra pessoa. E aí você nunca ganha a sua força. Então, pro número um é, eu vou ter as experiências sim, Vou aprender a lidar com as minhas emoções, se deu certo, maravilha, gratidão. Se não deu certo, maravilha e gratidão também, porque é a experiência que eu estou tendo na minha vida. E estando, estou tendo experiência por mim, porque eu estou me firmando, porque eu estou confiando. E é uma questão de treino. Às vezes eu erro, às vezes eu acerto e quanto mais eu tenho experiências e confio na minha opinião, mas eu vou me fortalecendo e cada vez mais eu vou acertando o alvo. Eu vou acertando as minhas opiniões. Eu vou acertando, me conhecendo, me ajustando. Então essa é a lição kármica do 1. Um, tá? Confiar em si mesmo. Agora a gente vai para a lição kármica do número 2. A Isabel disse que tem lição 7, ano pessoal 7, lição 8 e caminho de destino 8. Então te liga aí em tudo que eu vou falar, Isabel porque o oito esse monte de oito aí tem um significado então olha só o número dois gente quem tá, a que tem eles são número dois então o número dois ele tem dificuldade primeira coisa que o dois tem que entender ele tem dificuldade em ser diplomático o dois ele tem ou ele foi né? Muito tolerante em outra existência. Ou ele foi muito paciente e ele volta para essa existência com a mesma questão, ou seja, ou ele não tem paciência nenhuma com as pessoas, ou ele é paciente demais. Então, ou seja, ele não vive o equilíbrio, ele vive a dualidade, um extremo ao outro. Então, nessa existência atual, ele é muito cobrado, muito cobrado, ele é muito testado. É, todo tempo ele é, a paciência dele é testada. Todo tempo parece que ele está sendo cobrado. Para quê? Para que realmente ele comece a prestar atenção aos sentimentos das pessoas que cercam ele. Então ele sai da dualidade, ele sai dele estar tá centrado nele mesmo e ele passa a observar o sentimento das pessoas que estão ao redor dele. Então, ele vai sempre ser testado aqui nessa existência. E aí, ele tem que aprender a perdoar, a olhar para os sentimentos das pessoas, a perdoar, a trabalhar em equipe, não querer fazer tudo sozinho. Ele tem que aprender a trabalhar em equipe e aprender a lidar com os detalhes. Então, essa é a lição caro. Então, enquanto o dois não resolve esse problema, dificilmente ele prospera. Se ele não sabe trabalhar em equipe, ele não vai prosperar. Se ele não sabe perdoar, soltar o passado, e não é da boca para fora, sabe? É, uma, é algo interno mesmo. É um trabalho que a pessoa tem que fazer realmente é um perdão. Até ela se deparar com a situação e sentir que ela não tem nenhum sentimento mais ali. Que ela tá livre. Porque enquanto tiver um sentimento referente à situação que ela viveu, ou ela fala, ela percebe uma sensação estranha, diferente no corpo dela, é sinal que ela ainda está presa ao passado. Então, o conflito que o dois tem que resolver aqui nessa existência é perdão, ter diplomacia, prestar atenção nos sentimentos das pessoas que o cercam, ele, tá? Aprender a trabalhar... Em equipe. E principalmente lidar com os detalhes. Essa é a lição kármica do número 2. E aí vocês vão fazer a historinha de vocês, tá? Porque olha só. Vocês perceberam que vocês não tem um número só. Uma lição kármica só. E um número se encaixa no outro. Tá? Vão prestar atenção porque um número vai se encaixando no outro. Então nada é... Nada tá à toa e sozinho. Tá tudo interlaçado. Até porque o universo nós estamos todos interlaçados, né? todos conectados. E assim é na numerologia também. Lição kármica no número 3. O número 3, quem vem com essa lição kármica no número 3, é porque negou, né? não quis mostrar os seus dons e seus talentos. Porque o 3 é o da comunicação, é o da ação, é um número que realiza. Então geralmente uma pessoa que vem... Uma lição kármica no 3, é porque ela não quis uh, mostrar para o mundo, não quis aquilo que ela sabe, não, não mostrou seus dons, não mostrou a comunicação, não teve ação, não teve realização, manifestação, que é o 3. Então, ela vem com, nessa atual uh, existência, ela tem que aprender o que? A expressar os sentimentos dela. E por que, que ela negou esses, os seus dons e talentos Porque o 3, quando ele tá na sombra dele Ele tem medo de ser criticado Ele tem medo de ser julgado E ele é muito crítico com ele mesmo Então se a pessoa é muito crítica com ela mesma Nada, ela vai esperar do que é? Do outro Que o outro seja crítico também Que o outro uh, julgue Porque ela é crítica, ela julga Então como é que ela vai se expor? Então por timidez, por orgulho Por pura vaidade O 3 não mostrou os seus talentos Tipo Vou pegar um exemplo bem simples. A pessoa né, faz, desenha muito bem, faz umas obras de arte bonita, ou fala muito bem, tem um, tem um trabalho lá muito bacana de crochê. Enfim, tô falando as, qualquer coisa esporadicamente. Ou escreve muito bem, escreve lindas poesias, uh, escreve textos. Mas aí ela olha e ela mesma critica. Ah não, isso aqui não. Ou ela faz muito bem maquiagem. Ah, não, não, não, não, não, isso aqui não, tá muito ruim, porque o 3 ele é crítico, e aí ele não expõe, então ele está negando de mostrar aquilo que poderia ajudar outras pessoas, por timidez, por orgulho, por ego, e aí ele vem nessa existência, uh, tendo que se tornar o que? Otimista, aprender a expor as suas, as suas ideias, precisa aprender a falar o que pensa, o que sente, e principalmente, Vem com a lição de espalhar entusiasmo, né? espalhar bons sentimentos, expressar os seus sentimentos, o seu otimista, porque o 3 é o otimista, é o alegre, é o expansivo. Então, cuidem bem. Olha, eu não tem essa lição cara é no 3, tá? Você olhou aí e viu que não tem. Mas vale a pena você se questionar. Será que eu tô dando o meu melhor? Porque você pode ter, não ter aquela resistência. Mas se você hoje não dou o que você tem de melhor... Se você é autocrítico, se você se julga, se prepare. Porque na próxima existência você vai vir com essa lição carne. Ah, mas eu nem vou me lembrar. Pensa bem, você, ego, não se lembra, mas a tua consciência, não lembra. Porque a tua alma, o teu acúmulo de, de sabedoria vem de uma existência para outra. A consciência é a mesma, então não procure se enganar com o teu ego, se enganar. Não, não, não, não, não, não eu não tenho, né? Eu não tenho esse, esse três... Né? mas compartilhe o que você tem. É aquilo que eu falei para vocês no início da live. Muitas vezes eu, eu me pego refletindo em cima do meu mapa e penso, olha só, o que, que eu tenho de bom para doar? Como é que eu posso ajudar as pessoas com o que eu sei? Por quê? Porque eu sei, eu já entendi, que eu sou uma consciência, vivendo uma, vivendo uma experiência aqui, no aqui e agora. E se eu não evoluir, resolver os meus conflitos internos, eu vou voltar com os conflitos que eu não resolvi de outra existência e com mais essa existência aqui mal resolvida. Então, deixo meu ego de lado e vou compartilhar aquilo que eu sei. Não, não precisa fazer live no YouTube, não é isso. Às vezes é escutar uma pessoa, às vezes é olhar para o outro, ouvir o outro, é não reclamar, é dar um bom dia, é dar um sorriso. Existem N maneiras de ajudar e de compartilhar aquilo que você tem de bom, tá? Então aí foi a lição kármica do número 3. Agora a gente vai para a lição kármica do número 4. Gente, tá fazendo sentido? Quem tá aí comigo? Tá fazendo sentido? Boa noite, Luísa. Digita sim, aí se tá fazendo sentido. Quero, enquanto eu tomo mais um chazinho, eu quero saber... Aqui a é minha caneca linda. Sou um cliente meu que foi viajar para Portugal... Me trouxe de presente essa caneca, eu adorei. Adoro tomar chá nessa caneca, vou até tomar mais um pouquinho. Então, gente, vamos lá. Digita assim aí se vocês estão entendendo, ó, Enquanto eu sirvo meu chazinho. Vamos para a lição kármica do número 4, então. O 4, gente, ele é o um número da estrutura. Eu sempre falo para os meus clientes, quando eu faço um estudo numerológico que quem tem um 4 no mapa, você pode confiar de olhos fechados. 4 é o número da estrutura, é o carinha lá que você pode confiar, é o certinho. Mas olha só, na lição kármica do 4, a pessoa que vem com essa lição, ela precisa criar o alicerce na vida dela, ela precisa aprender a se organizar. Ela precisa não fazer tudo correndo. Por quê? Porque em outra existência o Quatro fez tudo correndo, não se estruturou, não se enraizou, ou foi muito inflexível. E nessa ele vem, que tem que entender. Que qualidade é melhor do que quantidade. Então não adianta ele ter pressa na vida. Ele tem que organizar, ele tem que ser metódico. Aí a vida dele acontece. E isso imagina ser uma pessoa que não tem organização. Como é que ela vai prosperar na vida dela? Uma pessoa que a vida dela é um caos. Por quê? Esse caos externo que apresenta na mesa dela de trabalho, no quarto dela, no escritório dela. Sei lá que há, qual parte que se apresente a bagunça. Na verdade, é uma representação da bagunça interna dela. Ou seja, dos vários pensamentos, dos vários conflitos mentais que a pessoa tem. Então, o 4 precisa aprender a se organizar. Quando ele começa a se organizar internamente, começa a organizar essas emoções, a se estruturar, ele começa a praticar isso na vida prática. Porque tudo começa, gente, de dentro para fora. Então... Às vezes, claro que o organizar fora ajuda o organizar o interno. Às vezes, quando a tua, tua casa, teu quarto, teu armário está muito bagunçado, você olha, meu Deus, que bagunça. E você começa a organizar as tuas roupas, as tuas coisas pessoais, consegue trazer uma organização interna. Mas o, o ideal é primeiro se organizar internamente. E aí a organização começa a se refletir no mundo exterior. Então esse é o conflito que o 4 precisa organizar. Organizar suas emoções, se estruturar, se enraizar e assim ele prospera. Assim ele desbloqueia qualquer conflito. Por quê? Porque ele está estruturado, porque ele está enxergando. Porque no meio de uma bagunça você não enxerga nada, mas quando você está organizado você enxerga tudo. Além de enxergar você, você enxerga o outro. Você tem flexibilidade para lidar com todos que estão à tua volta, Ok? Então, essa é a lição kármica do 4. Então, para ele desbloquear a vida dele, seja em qualquer área, ele tem que aprender a se organizar. Lição kármica do número 5. Quem é que tem 5? Eu acho que da. Ah, não, não, acho que foi. Não sei como é que eu vi que eu pensei que era 5. Bom, passou. Lição kármica do 5. Então, quem. Tem uma lição kármica no 5, representa o que? O 5 é o número da liberdade, é o número da versatilidade, da mudança. Em outra existência, o 5 não soube usar essa liberdade dele. Ou ela pode também ter sido cortada, pode ter sido né, tolhida. Então hoje ele vem para essa existência com dificuldade para se ajustar às mudanças. Ele não sabe lidar com as mudanças, né? então ele tem que aprender a lidar com as mudanças, a não ter medo das mudanças, aprender a se relacionar com os vários tipos de pessoas. Porque um 5, uma lição karenka no 5, traz a pessoa muito fechada para ela, fechada para o mundo. Então ela tem muita dificuldade de lidar com todos que estão à sua volta. E lidar com qualquer coisa nova que surja na vida dela. Então, o cinco tem que aprender a se ajustar às mudanças, a aceitar a mudança. Então, se ele não aceita a mudança, ele não prospera. Seja em qual área. Às vezes é uma mudança de pensamento, gente. É uma mudança de ideia. A mudança externa, às vezes é só mudar um ponto de vista. Mas aí a pessoa está presa, né? É assim que eu penso, eu não quero sair desse modelo de pensamento. É assim que eu penso, ponto final. E a pessoa não sai daquele modelo de pensamento. Então, nada mais é do que ela não se ajustando a uma nova realidade. E aí ela sofre. E cada vez que a pessoa estiver em sofrimento, que ela estiver pela mente, pelas emoções, ela gasta toda a energia dela. Toda a energia vital dela é gasta nesses conflitos. Conforme ela vai gastando essa energia, não sobra nada para a centelha dela se expressar, para ela ser criativa, para ela né, estar feliz, fazer com que as situações se manifestem na vida dela, não está presa todo o tempo no conflito, ou seja, no conflito de não mudar, às vezes, um centímetro no ponto de vista dela, é assim que eu penso ponto final, é a inflexibilidade, ok? Então vamos agora para a lição kármica do número 6. Estão gostando das lições é muito legal, né? Numerologia é show de bola, gente. É uma co... é conversar com os números, conversam com a gente. Eu converso com meus números todo o tempo. Estou sempre ligada em todos os meus números. Eu vivo a minha vida seguindo os ma... os números e o meu mapa numerológico. E recomendo muito que você faça o teu estudo. Porque se esse... você começa a ter essa ferramenta para você se conhecer. E a tua vida começa a fluir. Então vamos lá, lição kármica no 6. Os seis tem que aprender a se comprometer. E os seis tem que aprender a se responsabilizar. Como assim, Andresa? Exatamente. O seis, ele quer agradar todo mundo. Qual é a lição kármica dos seis? É aprender a mostrar verdadeiramente quem ele é. Mostrar as suas emoções. O que aconteceu em outra existência com seis? Ele não soube se harmonizar com o ambiente no qual ele vivia. Não soube lidar com aquele ambiente, ele não, não aceitou, tinha uma resistência. Então, agora nessa atual existência, ele vem com o um compromisso de se responsabilizar com ele, ser comprometido com ele e principalmente aprender a, a perceber as necessidades das outras pessoas. Né, reforçar os laços familiares. Assumir as responsabilidades, as responsabilidades. E principalmente as responsabilidades com eles. Então, olha só. O C, Lembra que eu falei da historinha conversando? Olha aí, Silvia, tu que tem o dois, o seis. Olha a tua historinha dos números conversando. Né? Perdoar. E aí, o seis é te trazendo harmonia harmonização. Me harmonizar. Principalmente perceber qual a necessidade emocional do outro. E aí quando a gente faz isso, gente, e aí independente da vibração do número ou não, quando a gente percebe a necessidade das outras pessoas, a gente pratica a empatia. E principalmente, a gente se coloca no lugar do outro, né? Na posição do outro. Por que o outro tá agindo daquela maneira? O que será que rola dentro do emocional da pessoa? rola na mente da pessoa, que ela gere tantas emoções confusas. E aí quando você se coloca lá no lugar do outro, você não julga, você não critica, você apenas tem um ponto de vista, e aí você entra em harmonia com o outro. Porque quando nós queremos julgar, e estamos criticando alguém, nós queremos mudar o outro. Na verdade o que a gente está dizendo, você assim, não te aceita como tu é. Então a questão toda é, me harmonizar, assumir a responsabilidade, a minha responsabilidade comigo mesmo, perceber os outros, ter esse ponto de vista, tipo de colocar, me colocar no lugar do outro, ponto final. E aí tudo entra em harmonia. Então a lição kármica do seis, para que ele possa prosperar, é entrar em harmonia nos ambientes os quais, os quais ele circula entrar em harmonia com as pessoas, com seus familiares, aceitar as situações do jeito que elas são, aceitar as pessoas como elas são, e aí toda resistência acaba. Muitas vezes a gente escuta assim, aceitar, ah, mas eu não quero aceitar, porque traz uma conotação de, tipo, se eu aceito, eu não vou mudar. Não, a partir do momento que você aceita, você muda tudo, porque você para de resistir, e aí a tua centelha, o teu espírito se manifesta, te traz ideias, te encaminha pessoas. Te coloca em situações para que tu possa prosperar. Só que enquanto você está resistindo, você está naquele conflito e nada muda. Entendeu? Então, essa é a lição kármica do 6. E agora a lição kármica do 7. A Isabel deve estar, tá, né? A Isabel tá lá no final das lições kármicas, deve estar tá ansiosa para saber. Ela tem lição kármica no 7 e no 8, né? É isso? Ela está ansiosa aí, né, Isabel, para saber qual é a lição kármica no 7. Lembra que eu falei para vocês no início da live que eu tenho uma alma 7? Eu não tenho uma lição kármica no 7, mas eu tenho uma alma 7. Então, eu tenho muita intuição, muita sabedoria. Eu tô muito conectada, não é minha sabedoria, né? Eu sou só um canal da centelha, mas eu tô muito conectada com a minha centelha. Então, a informação baixa. Às vezes, até tem situações que eu sempre digo a centelha, agora não, porque eu quero anotar, eu quero me lembrar da brincadeira, mas olha só, o sete, gente, a lição Karen, dele qual é? Ele não dividiu, não compartilhou o que ele sabia, então, nessa atual existência, pelo fato dele ter negado aquilo que ele sabia, ele sente uma sensação de não ser amado, ele sente um vazio, ele tem medo de ser punido, ele busca um caminho espiritual solitário, então, toda vez que a pessoa que tem uma lição kármica aí no 7, ela não se sentir amada, ela sabe que ela negou. Ela negou todo o conhecimento que ela tinha. Ela negou o que ela tinha de melhor. Então, o que, que ele vai ter que aprender aqui para desbloquear a vida financeira, ou seja, em qualquer área da prosperidade, né? na prosperidade geral, genérica, o que, que o Sete tem? tem essa lição kármica que tem que fazer? Ele tem que aprender a usar a sua intuição. Meditar. Olhar as coisas de perto. Buscar sempre a verdade. Não ficar no superficial. Ele tem que aprofundar. Então, você que tem lição kármica no Sete, tem que aprofundar. Tem que buscar a verdade. E não a verdade fora. Às vezes você... Busca a verdade só nos livros ou nos vídeos. Escuta, leia, mas reflita para que você encontre a sua verdade. E principalmente, aprenda a usar a sua intuição. Como é que você aprende a usar a intuição? Meditando, desenhando mandalas, buscando silêncio mental, buscando momentos de solitude. E aí você, não é de solidão, é de solitude, momentos com você. Para você, então, ter esse olhar interno e ser guiado pela tua intuição. Ela vai falar com você. Se você aprender a silenciar a tua mente, você vai ouvir a tua intuição, que vem do teu espírito. Então, estou me sentindo com medo, estou com medo de ser punido. Estou com medo, estou com uma sensação que não estou sendo amado. Estou, não estou meditando. Não estou buscando aquilo que eu tenho que aprender nessa atual existência para equilibrar a lição kármica do número 7, fez sentido, gente? Tá fazendo sentido? Está fazendo sentido aí, digita? Sim, que agora eu vou para a lição kármica do número 8. Fez sentido, Isabel? Isabel tá aí ainda, Isabel fez sentido? Vamos para a lição kármica do número 8. A lição cármica do número 8 é triste, gente. <risos> Ai, eu tô brincando, mas eu também tenho quase todo mundo que eu fa faço mapa numerológico tem essa lição kármica, gente. Eu também tenho ela, tá? Então, é incrível, mas todos os mapas que eu pego para fazer essa famosa lição cármica do 8, ela aparece. Que é Onde as pessoas são presas né, na sobrevivência O pilar da sobrevivência Que é o ganhar dinheiro Então o que significa isso? Pessoas que ganham dinheiro e perdem dinheiro São pessoas que não souberam lidar com as suas emoções São pessoas que fizeram mau uso do poder em outra existência Não souberam usar o seu poder Porque o oito é o número do poder, da manifestação Então nessa existência, na atual existência o lado emocional do oito vai ser sempre testado. E eu vou dizer para vocês, por experiência, enquanto eu não aprendi a equilibrar as minhas emoções, enquanto eu não aprendi a me centrar, a respirar, a meditar, o exercício com as mandalas, que é algo que me ajuda muito, né? limpa a sombra, que realmente foi um divisor de águas na minha vida, são as terapias com as mandalas. Mas enquanto eu não encontrei esse processo, eu vivia altos e baixos das minhas emoções. Por quê? Porque nessa lição kármica do oito, teu emocional está sempre sendo colocado à prova. Sempre está sendo colocado, está sempre sendo testado. Então, o oito, ele tem muita dificuldade de delegar poder. Porque ele é muito apegado. Lembra que eu falei em outras lives que o oito... Ele é um transformador, ele tem um poder incrível de transformação. Só que numa lição kármica, ele também, ele não, ele não tem esse poder de transformação, mas ele tem o apego. Então, essa questão dele ser testado muito emocionalmente é para ele aprender a lidar com o apego, para ele soltar o apego, soltar, aprender a soltar. Aprender a dirigir os seus negócios, porque ele não soube lidar com os negócios. Aprender a lidar com o dinheiro. E eu vejo muita gente com lição kármica no 8 que detesta falar de dinheiro. Que é quase um crime, que é cheio de crenças. Por quê? Porque quer negar o dinheiro. Mas o, o dinheiro é uma energia. O problema não é o dinheiro. O problema é o caráter das pessoas. O problema é como a pessoa lida com o dinheiro. O que o dinheiro potencializa nela. O problema não é o dinheiro. As crenças que colocaram na tua cabeça é que é o problema. Então... A energia do dinheiro é uma energia maravilhosa, uma energia de troca, né? é uma energia de troca, ao invés de a gente ficar trocando outras coisas, a gente troca, o dinheiro serve para trabalhar essa energia, tu quer um mapa, mas vamos supor que você venda feijão, eu não quero feijão, então você não pode me dar feijão pelo mapa numerológico comigo, Então para isso que existe o dinheiro, para ter uma troca de energia, e o dinheiro circulando faz a vida se tornar abundante. Mas aí a pessoa, ela nega isso, ela não quer lidar com dinheiro, ela não quer aprender a lidar com dinheiro de jeito nenhum. Mas a vida vai testar ela, vai botar ela em situações onde ela vai ser testada. Então, o que, que eu digo para o oito aqui? Aprenda a dirigir o teu negócio, aprenda a delegar funções, não queira fazer tudo sozinho. Aprenda a controlar as tuas emoções, a conhecer as tuas emoções, aprenda a se conhecer. E aprenda a lidar com o dinheiro, aprenda sobre sobre o dinheiro, o que, que o dinheiro representa. Não por crenças, gente, mas sim essa energia do dinheiro que é tão poderosa. E você não precisa ser apegado a ele, é só você entender e aprender a lidar com o teu dinheiro. O que, que significa esse lidar com o dinheiro? Pessoas que querem compensar as suas fraquezas emocionais, as suas insatisfações com coisas materiais. Então muitas vezes a pessoa se perde no dinheiro, gasta mais do que... Pode, porque ela não sabe lidar com as suas próprias emoções. Por isso que o 8 está muito ligado ao emocional, por isso que esse lado dele é testado. Ou seja, eu estou totalmente insatisfeito. E é uma característica da vibração 8. Ah, eu vou comprar alguma coisa, a pessoa nem pode comprar, mas para satisfazer uma sensação que ela está sentindo. Aí aquela coisa que ela comprou, daqui a pouco não serve mais. E aquela insatisfação não é que não sirva, vai sempre servir, mas assim... Para curar a insatisfação. Daqui a pouco a insatisfação volta de novo. E a pessoa quer uma outra coisa. Na verdade, ela tem que fazer a cura das emoções. Ela tem que se conhecer. Como é que a gente faz a cura das emoções? Eu me conheço. Eu sei onde eu estou. Espera aí, olha só. Eu estou aqui. Eu me conheço. Hoje eu não estou bem. Por que será que eu não estou bem? O que está que acontecendo comigo? Qual é a emoção? Qual é a situação? O que, que eu não... estou... Que que se eu não estou bem, o que, que eu estou resistindo? O que, que não está me agradando? Conforme você faz isso, você descobre. E conforme você vai descobrindo, você vai equilibrando. Então, o 8 vai ser sempre testado enquanto ele não aprender. Quando ele aprender, os testes já não vão ter tanto valor, porque ele já vai ter passado. Entende? Vai ser fácil lidar, porque ele já está no controle emocional. Agora vamos para a lição kármica, gente, do número 9, finalizando aqui no número 9, tá? Então, a lição kármica do número 9, quando a pessoa vem com essa lição, acontece o que O 9, ele fugiu das emoções, ele se isolou, ele não quis demonstrar amor, e também não permitiu, isso numa outra existência, não permitiu que as pessoas amassem ele, olha que interessante isso. E na atual existência, na atual, ele sente muito ferido. É como se todo mundo ferisse os sentimentos dele. Então ele vai ter que abrir mão nessa existência de alguns projetos pessoais. Para aprender a ser caridoso. Aprender a partilhar os seus sentimentos. Aprender a partilhar os seus conhecimentos espirituais. Em prol das outras pessoas É uma pessoa que vem com muitos conhecimentos espirituais Mas ele vai ter que abandonar Seus projetos pessoais Olha só Aí a pessoa tem um 9 e se desespera É isso aí é, Não precisa se desesperar Mas saiba que a tua vida vai andar Quando você utilizar Desses conhecimentos espirituais Em prol das outras pessoas E aprender a expressar o que você sente aprender a perdoar, a aprender a se, a se sentir amado pelas pessoas e falar, se comunicar. Quando a pessoa faz isso, quando ela tem uma lição kármica 9, a vida dela uh, começa a fluir. Agora, se a pessoa tem um 9 e ela, e eu já vou dizer isso para vocês aqui, não importa, aqui nós estamos falando da lição, tá? Mas se a pessoa tem um 9 em outra parte do mapa, e ela não busca autoconhecimento, ela se torna uma pessoa engessada, uma pessoa totalmente desatualizada, isolada, a vida dela não anda, ela chega a ser até um problema para a família. Por quê? Porque esse número é um número que vem realmente com conhecimentos espirituais elevadíssimos e para ajudar a humanidade. E se ele nega essa ajuda, ele fica desatualizado, ele fica engessado. Olha aí o poder... Um mapa numerológico. Se a pessoa tem um 9 no mapa dela e não sabe que tem um 9, que ela não tá usando essa, esse conhecimento espiritual, e a vida dela tá ali, bloqueada, parada, ela nem sabe por quê. Porque ela tem um 9, aí ela não quer abrir a mente. Ela tá ali, paradona. Porque é assim que o 9 fica, paradão. Então é muito importante você saber quais são os seus números. Mas quem fez o cálculo comigo aqui no início da live descobriu que tem um 9 como lição kármica, vai ter que aprender a ser caridoso, vai ter que aprender a ser gentil, vai ter que aprender a partilhar os seus pensamentos, né? os seus conhecimentos espirituais, a permitir, permitir né? uh, ser amado, ser gentil com as pessoas, aí a tua vida vai fluir. Se você não fizer isso, a tua vida não flui e está tudo certo, porque cada um é responsável pela sua vida, então seja nessa existência, seja na outra. Andres, eu não acredito, tá tudo certo, na próxima existência você vai vir com mais uma lição carmo que talvez você não tenha aceitado, porque se você é um estudioso, se você é um buscador e você entende das leis do universo, você sabe, que você é uma consciência, que você, o teu corpo morre, mas a tua consciência continua existindo. Então, até ela vir para um próximo corpo, uma próxima reencarnação, ela vem, você vai sim trazer toda uma bagagem de outras existências anteriores, porque está tudo interlaçado no universo. Então não queira se enganar. Não precisa levar a vida com culpa. Precisa apenas você se conhecer para que você faça desse momento atual, agora, o melhor momento da sua vida. E com essas informações você consegue então realmente se entender e tomar decisão. Né? Tomar decisão de viver por essas características que eu falei aqui para você, seja em qualquer um desses números que eu apresentei. Mas com isso que eu apresentei aqui, você já tem uma base para mudar muita coisa na sua vida, para tomar uma decisão de mudança. Anota o que a gente conversou, assista essa live de novo, faça, as, faça as suas reflexões, reflita, será que eu tenho isso mesmo? Será que eu estou vivendo assim? E isso vai te trazer muita clareza mental. Ok, gente? Vou encerrar a live aqui, não sei se vocês querem fazer perguntas, se vocês têm perguntas, se ficou tudo claro, eu espero que tenha ficado, mas se não ficou, estou super aberta aqui a perguntas. Uh, eu acho, no meu ponto de vista, tá? Que as lições kármicas, elas são presentes para nós. Por quê? Porque é um crescimento, você evolui através de cada lição kármica. Então, se hoje a tua vida... Tá bloqueada, tá parada, seja no relacionamento com a família, seja nos teus negócios, seja no teu emocional. Analisa suas lições kármicas. Talvez você esteja vivendo em desequilíbrio e a hora que você se equilibrar, a tua vida vai acontecer. Fez sentido? Perguntas, gente? Se não tem mais perguntas, eu vou encerrar a live. Uh, aí semana que vem nós estamos aqui novamente na quarta-feira Trazendo mais um pouco de numerologia, de autoconhecimento Para vocês se conhecerem, para vocês refletirem e fazerem as mudanças Porque eu, Andresa, acredito que pessoas felizes geram um mundo melhor A gente evolui, nós evoluímos e ajudamos o mundo a evoluir Porque quem está feliz, quem está centrado em si, não quer briga com ninguém tá tudo certo Quer dizer que a pessoa não vai buscar as coisas na sua vida, ela vai buscar, mas ela não, ela não tá julgando, ela não tá criticando, ela não tá brigando. Ela entende que tudo na vida são pontos de vista diferentes, entendeu? Isso aí Silvia, as lições kármicas se referem a vidas passadas que não foi feito. Exatamente isso. E que nessa atual existência, tu venha pra com essas lições kármicas para restaurar aquilo que tu não fez. Então, cada vibração dessa, cada número desse que eu falei para vocês, reflete algo que você negou na em alguma existência. Por exemplo, como eu falei do número 9 aqui, o 9 negou o quê? Negou o amor, negou o, o se sentir amado. Então, nessa atual existência, ele tem que ser o quê? Caridoso. Ele tem que aprender a trabalhar para o mundo e não para ele tem que aprender a se doar e usar os conhecimentos espirituais assim ele equilibra a vida dele lá no dois a pessoa que vem com dois ela não foi diplomática em outra existência nessa ela vem para paci ter paciência com as pessoas vem aprender a olhar as necessidades emocionais dos outros então quando tu faz isso a tua vida anda entendeu? fez sentido? É simples, é muito simples, muito prático e traz muita clareza quando vocês refletem. Então tá, gente. Eu mesma diz assim. A Silvia, eu mesma é, tem que tem que analisar o teu mapa completo, né? Silvia, mas a princípio assim realmente já dá para trazer uma boa base, já dá pra te, já te conhecer, né? Refletir muita coisa. Então, é isso aí. Então, tu já sabe o que tu tem que fazer para poder mudar as situações aí na tua vida. Então, gente, um grande beijo. Nos encontramos semana que vem. Deixa o teu like aí. Eu já nem pedi muito like, né? Eu já nem pedi tanto. Fiquei tão empolgada aí com a live. Compartilha com outras pessoas, deixa o teu comentário. Semana que vem a gente tá aqui no mesmo horário, no mesmo canal falando mais um pouco de numerologia. Até semana que vem, gente. Um grande beijo.